E galera, aqui quem fala é o Félix gravando um vídeo Eu demorei um ano para gravar por causa que eu tô resolvendo muitas coisas e, e eu tive que trocar de conta por causa que parece que um hacker Ele mudou a senha do, da minha conta e eu não consigo mais acessar a minha conta Então eu criei uma nova conta e tá bom E a gente vai ensinar nesse vídeo como pegar um desses desses mapas aqui ó desse negócio aqui um desses mapas aqui entendeu que vai ser esse daqui o cassino e eu vou ensinar também como pegar alguns do cassino também primeiro você vai entrar no jogo eu vou deixar o link na descrição você vai spawnar aqui né aí você clica aqui e você vai aqui fast travel que aí vai aparecer todos os mapas aqui ó de o apartamento o bloco e você tem que ir lá pro último e você tem que ir aqui ó no Universal estúdio aqui você vai ter que ir para cá porque aí vai ter um negócio aqui que você tem que você não você não tem que ir para lá você tem que ir para cá eu vou te mostrar você tem que ir aqui porque se você cair errado Ou cair aqui no chão Você vai spawnar lá, mas você não vai conseguir ir pra cá Por menos você vai pegar Dois aqui, o policial e o ladrão Mas você tem que cair aqui em cima Em cima da jaula do ladrão E aí vai ter um caminho aqui que você tem que vir Segue, cuidado pra não cair Cuidado Tem que tomar muito cuidado Aí nesse negócio aqui Você tem que chegar perto Não precisa clicar em nada, agora você tem que esperar você vai ter que esperar pronto calma aí pronto agora você desbloqueou o, ma o mapa e você vai estar tá aqui no cassino e agora eu vou ensinar a vocês como pegar algum do desses bichinhos aqui ó eu acho que é hamster eu já peguei vários aqui porque eu já tenho mapa e eu testei o, o jogo né eu já peguei vários vendo o vídeo esses dois aqui vai ser para um, alguns outros vídeos sei lá porque é muito difícil e... tá Então, a costa vai spawnar aqui, E você vai vir aqui nessa porta Que dá pra entrar de boa, tá? Aí você entra nessa outra porta Que você pode entrar de boa E aí você, tipo, não é pra, não tem nada aqui Você tem que olhar pra cima e vir aqui Aí, ó Você já vai pegar um O outro, deixa eu ver Ah, aqui Vai ter um aqui e você fala É só isso que tem, né? Mas não, você tem que pegar... Todas essas cartas aqui. Você tem que pegar todas, não pode faltar nenhuma. Se caiu no chão a carta, pega. Tem que pegar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, cai... Ó se caiu uma, pega. Tem que pegar tudo. Pega tudo, pega, pega. Eu recomendo você pular nas cartas para não pra não para não ficar voando. Porque aí, ó, quando você pega todas, 30 ou 31, vai aparecer esse outro aqui. eu esqueci de mostrar a bad aqui desse. E pronto. Ah, agora, você tem que vir aqui. Vamos vir pra cá? Tá, aqui nesse espelho aqui, pelo que eu me lembro, é aqui no verde, deixa eu ver se dá pra entrar. É, aí vai ter outro aqui, você não precisa fazer nada, é só você encostar e você vai pegar. Agora, você vai... Deixa eu ver... Ah, a casa vermelha, não dá pra entrar... Dá pra clicar, mas você não entra nela. Mas o que, que você faz? Você pula aqui, pula aqui. E aqui você vai ter que fazer um parkour assim, ó. Eu recomendo você ativar o shift lock. Aqui você pula pra cá. E aqui, ó, vai ter outro, do stones stones Muito legal, E pra pegar aquele lá em cima, deixa eu ver... Calma aí, gente, que eu tô, tô vendo aqui as coisas Hum, eu acho, gente, que você tem que vir pra cá vir pra cá Não Eita É, é, é, é gente, eu acho que eu entendi Você, pelo que eu me lembro Você tem que, é, você tem que vir por aqui Depois você, daqui você vai pra cá E da, pra cá você vai pra cá Depois você vai você vai pra cá, você vai subir aqui, você vai para aqui e você vai subir aqui em cima. Então, eu vou, eu vou ver aqui, gente. Deixa eu ver. Hum. Aí, aqui, sempre esqueço. Deixa eu ver por aqui. Não, não vai dar. Calma aí, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou eu ter... Te, ah! uma ideia. A gente sobe aqui. Aí é aqui. Aí você vai você vai subir por aqui no, no comic aqui, no, no bicho. No Stonks. E depois você vai subir aqui e vai subir aqui. Se você quiser, você pode subir por aqui. E depois aqui. E aí, como que você pega, né? Que não dá pra pegar, né? Tá muito alto. Tem uma escada invisível, mas tá muito invisível mesmo. Calma aí. Eu vou... Eu, eu, eu, gente, eu tô... Eu, eu vou tentar achar. Vou tentar achar. Ah, achei! Você, ó, aqui não dá pra ir, mas você tem que pular e vir pra cá. Aí você pega o outro aqui que é um bicho preto. É o hamster preto. E depois, e agora, gente, para pegar, uh, para você entrar ali, porque, ó, se você tentar entrar, ó, não dá, porque você tem que dar o dinheiro pro cara. Pra você pra, e tá aqui o dinheiro, mas né, você não consegue. Aí sabe o que você faz? Faz aquele bug lá. Eu recomendo você jogar esse jogo no computador. Que aí você ativa o shift, o shift lock e você tem que fazer assim com o mouse, ó. Faz assim. Uma hora Aí, ó, consegui. E aí, tem o, o dinheiro, vai estar tá aqui, ó. Isso. Peguei o dinheiro. E agora você vai ter que fazer o mesmo bug. Agora você só, você só tem que fazer o bug. Né? Calma aí. Oh, gente, eu vou, eu vou reiniciar pra ver uh, se eu perco o dinheiro. Eu perco? Tá, eu... Não perco, gente. Então, se você não conseguir, reinicia, você não vai perder o dinheiro, tá? Aí você dá pro bacon. E aí, agora você consegue, gente. E aqui, pode... Pra... Ah, e aqui vai ter outro aqui, ó. Ih, vai ter outro. E aí, Ó oh, gente, no próximo vídeo eu vou ensinar como pegar esse, que eu esqueci como que como que solta esse treco aqui Deixa eu ver agora, deixa eu ver qual que a gente pega, ah, sim Ó, oh, você precisa pegar essa, essa t-shirt aqui, esse negócio aqui Que, vai, que eu vou deixar lá, tomei na descrição, né, o link na descrição desse, dessa camisa, né e aí aí você vai conseguir entrar porque você se você tentar entrar aqui sem essa t-shirt não vai dar mas como eu tô com t-shirt você consegue eu consigo entrar aí vai ter um vai ter um negócio aqui ó eu vou tentar três vezes que é bem difícil esse esse negócio aqui Eu lembro mais ou menos como passa gente é muito difícil eu tô eu tô conseguindo porque eu também já sei como eu já sei as coisas, mas essa parte aqui é, é eu, eu morria muito nessa parte Boa Aí você vai por aqui, você só vai andando Aí aqui você Dá um pulo, pronto E agora, gente, você vai pra cá Não vai dar pra explodir o cofre, sabe por quê? Por causa que você tem que pegar A bomba que vai tá aqui Depois que você pegar a bomba Você vai ter que, você vai ter que ir de novo Por aqui Calma aí. Eu, eu vou tentar pegar, gente Vou tentar pegar Gente, você entender, você pega a bomba e depois você coloca lá no negócio, espera e vai explodir, aí vai ter uma um vai, vai você vai pegar esse bicho aqui, cadê? Abre aí. Ah, esse daqui, ó. O do o do Robux. E ó, gente, é, deixa, ah, claro. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, eu vou ensinar como pegar também, né? E, Ó, vocês não vão acreditar? Eles estão no mesmo lugar. Os, o, eles estão no mesmo lugar, tá? Não, não são lugares diferentes. Então, ó, primeiro você quando, ó, cê vai, você vai, você vai sair daqui. Você vai vir pra cá que vai aqui. Dá pra vir pra cá? Não entra naquela porta que depois eu ensino como, como pegar o bicho daquela porta. Você vai por aqui e aí você vai indo assim. Ó, tente não cair que não é pra cair. Você vai, você vai. Aí aqui, ó, aqui vai dar pra passar aí, ó, aqui tá o primeiro, mas você fala, onde é que tá os outros? Você não falou que é no mesmo lugar? Então, né? Ah! Acho que eu achei, achei. Vai ter uma parede aqui que você vai ter que empurrar. Ó, oh, empurrou, tem outro, né? Agora tem que, calma aí, aqui, né? Ah, aqui. Aqui, e vai ter outro. Aí, esse daqui é o que mais demora. Ó oh, gente, vai demorar um pouquinho Enquanto isso, vocês podem tomar um café Que vai demorar muito esse daqui, tá? Pode fazer um lanchinho aí Comer, né? Beber um café Pode fazer o que vocês quiserem Porque vai demorar um pouquinho aqui Já tá aí Aí você vai pegar esse daqui E agora o nosso último Vai estar tá aqui, calma aí Vai estar Mas eu posso cair agora e agora você vai ter que subir lá. Lembra da porta que eu falei que vocês não podiam entrar? Porque agora vocês podem. Porque agora eu vou te falar como que pega o bicho daqui. Você vem aqui. E ó. E você vai ter que fazer um parkour aqui. Você vai ter que fazer um parkour lá. E você vai chegar. Eu vou, te eu vou tentar. Eu vou, te eu vou tentar, tá, gente? Eu vou tentar chegar lá. Aí. Aí você vem aqui. Faz assim. Esse também é um dos motivos que eu falei pra você jogar esse jogo no computador. Mas vocês entenderam, né, gente? Você faz o, o parkour e vai, você vai ganhar o do Dream, claro. O Speed Run, ah, que é muito bom. E, e esse foi o vídeo, gente. Isso, uh, espero que vocês tenham gostado. Depois de um ano, né? Eu voltei, né? Depois de vários problemas. E esse é o vídeo. Se inscreva no canal e deixa o like Falou?